O coaching não deve ser encarado como uma moda, porque a moda, como todo mundo sabe, ela vem e ela passa. Se o coaching vem e passa, ele não atingiu o seu objetivo, ele veio para ficar, ele veio para perpetuar. Se a gente for fazer uma comparação, o coaching com a psicologia, por exemplo, há muitos anos atrás, o profissional se formava como psicólogo e ele não tinha cliente. Por que ele não tinha cliente? Porque todo mundo achava que procurar um psicólogo eu estava louco. Isso era no passado. Atualmente todo mundo busca uma ajuda psicológica. Desta forma, está mudando a percepção que as pessoas têm de que o coaching é modismo. Não é algo que vem e passa, é algo que vem e fica.